Bem-vindo à sua suíte que parece uma loja de tênis. Olha que maravilhoso isso aqui, meu caro. Olha que close lindo. Armários todos planejados com LEDs por dentro. Maravilhosos esses armários aqui. E meu caro, olha a vista que você tem, meu caro. Deitado na sua cama como um rei, uma rainha. Você tem uma vista privilegiada para o mar. Olha que lindo. Essa suíte é de uma mansão de 10 milhões e 900 mil reais, que fantástica, vai dizer, isso aqui não resolve seu problema conjugal, mas dá uma boa melhorada, dá, meu caro, olha só que maravilhosa, suíte, e aqui ainda, biquebra, você acessa uma sacada de mais de 10 metros com vista para o mar e vista para o Parque da Guarita, a tá vinda pode ser sua. Gostou da ideia para ajudar o relacionamento? Chama o corretor aqui.